Infelizmente, vereadora Ângela, é, a indignação de Vossa Excelência é mesmo a mesma indignação minha e da população de cubão que a gente está na rua, a gente de encontra esse povo e as reclamações sempre são as mesmas, infelizmente. É o um destaque com a população, é um o com o funcionário público, enfim. É, Perseguição, como a senhora vereadora falou aqui nesse momento, quando eu tive meu, meu primeiro mandato, também tentava caçar o meu mandato porque fiscalizava, porque denunciava. mas um Deus, me chamar agricultura também. Quando eu estive na agricultura, eu fui perseguido também com grupos do próprio, da própria administração. Mas como Vossa Excelência falou. O Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele, como foi fiel, lá comigo, no primeiro mandato, foi, foi fiel, no, no segundo mandato, vai ser fiel com a vereadora Angela também. Honra Ele que Ele tudo falar pela vereadora, que Ele tudo falar por qualquer um de nós, aquele que acredita.